Olá, meus lindos! Bem-vindos ao Insta Comida. Eu sou a Thay e essa semana eu vou ensinar pra vocês como fazer aquele tempero, tipo Sazon, pra você fazer em casa. Como eu falei, hoje a gente vai aprender a fazer aqueles temperinhos, tipo sazão em casa. Fazer eles em casa evita o que? Evita que você consuma meio mundo de produtos químicos que são adicionados nesses temperos que todo mundo sabe que não faz bem e que servem para ajudar a conservar. Fazendo em casa também esses temperos você consegue reduzir significativamente, de forma enorme, a quantidade de sal né, que vai nesses temperos. Inclusive, se você não quiser colocar sal, você não precisa colocar sal. O que é que o sal vai fazer aqui nesses temperos? O sal é um conservante. Ele vai ajudar com que seu tempero dure mais tempo depois de pronto lá no potinho, mas se você for fazer uma quantidade para usar, por exemplo, em um mês, meio, meio, até dois meses, você não precisa nem adicionar sal. Muitas vezes eu não adiciono. Eu vou mostrar aqui uma receita pra vocês. Adicionando sal, na verdade eu vou mostrar duas receitas, que seria um tempero para carne e um tempero para legumes, aqueles que a gente já conhece. E a gente vai começar, eu vou mostrar primeiro para vocês os ingredientes do tempero de carne e depois do de legumes. Uma colher de sopa de sal grosso. 4 colheres de sopa de alho e cebola granulado, aqui eu estou usando os dois misturados porque foi como eu encontrei. 1 colher de sopa de páprica doce, 1 colher de chá de cominho 2 colheres de chá de salsa desidratada e 2 folhas de louro. Gente, isso daqui é muito, muito, muito fácil. Depois que você aprende a fazer e você quiser, inclusive, você pode começar a fazer variações dos seus próprios sabores, daquilo que você gosta de tempero na sua comida e deixa lá seus temperinhos prontos. Tipo um tempero da Thai. O tempero que você quiser. Aqui eu não, tô usando, não estou usando exatamente a combinação de ingredientes que tem no tempero sazon. Eu estou usando ingredientes que lembram, são semelhantes e que eu acredito que vão dar um efeito de sabor bem parecido. E que combinam com a nossa proposta. Por exemplo, aqui nossos ingredientes combinam para temperar uma carne. Então é sempre ter isso em semente. Ah, e se eu não mencionei antes, uma parte também muito importante, é que fazendo assim fica muito, muito, muito, muito, mas muito mais barato. Então vamos lá. Eu tenho aqui um liquidificador, pode ser um liquidificador, um processador ou um pilão. O pilão seria o mais interessante, mas eu sei que a maior parte das pessoas não vai ter um pilão em casa. Então não vou nem puxar um pilão aqui pra vocês não me xingarem. Vou botar no meu liquidificador, que é o padrão que todo mundo vai ter pra vocês verem que é possível fazer. Eu só tenho aqui todos os meus temperos ingredientes já viram e eu vou colocar tudo aqui dentro e bater e é só isso e vamos bater agora que meus temperos já estão aqui todos processadinhos eu vou só passar tudo por uma peneirinha para ele ficar bem fininho e mostro para vocês como fica é só derrubar aqui e peneirando e depois de peneirar, esse daqui é o resultado do nosso tempero. Eu vou botar aqui na tábua pra vocês verem. Não vou desperdiçar nada. Esse daqui, gente, ele rende bastante, como vocês conseguem enxergar. Aquele pacotinho que vem, normalmente ele vem 5 gramas. O que dá o quê? Uma colherzinha de chá. Então pra usar a quantidade que você queria usar de um pacotinho daquele, você usa uma colher de chá desse temperinho aqui. E é isso. Ele aqui você coloca num potinho de vidro. Com tampa, aqueles potinhos de tempero, ele dura até 4 meses tranquilamente pra você usar. Então acho que 4 meses aqui tem uma quantidade boa de tempero. Se você achar que você gasta mais e quer fazer mais, é só dobrar a receita. Se você achar que não vai gastar isso tudo, é só diminuir a receita pela metade. E esse é o tempero de carne, vamos pro de vegetais. Uma colher de sopa de sal grosso. 4 colheres de sopa de alho e cebola misturados, granulados, aqui de novo, estou usando misturado, mas se for usar separado, são 2 colheres de sopa de alho, 2 colheres de sopa de cebola, 1 colher de sopa de cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra, uma colher de sopa de pápica doce, 1 colher de chá de salsa, 1 colher de chá de alecrim e 1 colher de chá de pimenta preta. E eu tenho aqui meu potinho de tempero que a gente fez, o de carne, e agora a gente vai fazer o de legumes. Pra fazer o de legumes é a mesma coisa, eu só vou colocar tudo aqui no meu liquidificador, bater e depois peneirar. Vamos começar lá. Vamos bater. E só para vocês verem eu coloquei aqui, esse é o resultado do nosso tempero de vegetais. Ele fica bem parecido com o de carne em questão de cor, que é mais ou menos a cor que a gente encontra naquele pacotinho também. E o cheiro é muito, muito igual. É tipo, só você testando pra saber, mas é isso, gente. Esse é o nosso temperinho, ele fica assim, bem soltinho. Você guarda num potinho como esse, com tampa, e dura até 4 meses. Maravilha! É isso, meus lindos, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado, espero que façam muito bons nesse temperinho. Um beijo e até a próxima!